Olá pessoal, sou Malagueta, consultor técnico da Talmax e hoje estou aqui para demonstrar como obter 100% de aproveitamento de um alginato e alcançar o um máximo de qualidade em seus trabalhos. Estou aqui para demonstrar a utilização correta do material de um alginato IGMAX, um material hoje siliconado e com uma propriedade chamada tixotrópico. Então, é muito importante a vocês que a medida de um material a ser utilizado ela é universal ela pode ser usada um para um. Ok? Então nessas condições eu vou fazer uma moldagem, uma demonstração, como se moldar um paciente. Eu vou fazer uma, uma, uma quantidade de dois, de dois para 2, tá? E sempre a indicação correta é que você coloque a água primeiramente na cubeta. Por quê? Nós colocando o material a parte de pó na cubeta, ela pode ter alguns fragmentos de água e ela pode se misturar. E quimicamente ela vai ficar um pouquinho parcial e não seria o correto. Material. Dosagem. Como eu coloquei duas doses de água, duas doses de pó exatamente. Certo? Espatulação do material. Nós temos um, mais ou menos de 30 a 40 segundos de espatulação. Vocês podem perceber que ela tem ela é uns um, ela, ela, ela um, um, fragmentos pesados, não é pó, se mistura uma homogeneização perfeita. Onde nós temos uma superfície boa do material, por ser siliconado. Essa espatulação em 30 a 40 segundos, para que a gente possa homogeneizar bem esse material. Quero mostrar a vocês a superfície que esse material me oferece ela cristaliza segura o material e assim mesmo ela solta as bolhas, certo? O tixotrópico, o que seria? Eu volto a manipular o material e o material volta a ficar flexível, pessoal. E eu tenho uma propriedade importante onde quando eu fizer uma moldagem na boca de um paciente esse material fixa ela não tem escoamento. Então, temos uma quantidade exata Vamos fazer uma moldagem no paciente, colocação na moldeira, montagem padrão e diretamente na boca do paciente, afastamento labial, para que possamos utilizar toda a proporção da boca, movimento para que essa moldagem fique perfeita e a fixação. Por ser um material tixotrópico, eu tenho a possibilidade de soltar e ela não solta da boca, não escoa e não se movimenta. Agora nós vamos aguardar pelo menos aí uns 30 segundos, 30 a 45 segundos, para que a gente possa tirar esse material da boca. Bem pessoal, após 30 a 40 segundos nós vamos direto à boca do paciente, afastamento labial, o um movimento de alavanca de sucção do ar e eliminamos da boca mostrando aqui a qualidade a lisura do material e a perfeição de detalhes essa é a vantagem do material siliconado para que a gente possa trabalhar e tirar 100% dos nossos resultados bem pessoal eu tenho uma dica a dar a vocês o seguinte um alginato após tirar a boca ele tem uma, uma, uma indicação a ser vazado após 30 minutos depois da retirada por quê? Nós temos uma memória elástica nesse material. E essa memória elástica, ela vai ter uma funcionalidade a partir de meia hora, onde ela está na estaca zero, onde ela tem 100% da qualidade do material, depois de retirado da boca. Fica muito mais fácil e a qualidade do material vai ser 100%. Okay? É isso. Se ficou alguma dúvida, poste o seu comentário abaixo, que assim que puder, irei responder pessoalmente a cada um. Também... Se inscreva em nosso canal no YouTube e curta a página da Talmax nas redes sociais para acompanhar outros vídeos e todas as nossas novidades. Abraços e até mais!